Fala, fala galerinha! É, isso eu sou, sou Norberto, eu sou mais um Elefante Literário, e hoje a gente veio falar sobre um milhão de finais felizes. Gente! Muito top! Aqui. Um milhão de finais felizes é o livro mais recente de Vitor Martins, nosso querido, nosso, nosso querido amigo que tem um canal aqui nesse YouTube, clica aqui nos cards ou aqui no box de descrição, e vai estar o link do canal, das redes sociais dele para vocês conhecerem. Nesse livro, que é o segundo, no primeiro 15 dias, a gente conhece a história de Felipe, de Caio, aqui a gente vai ter a história de Jonas. Jonas trabalha no Rocket Café, lá ele tem uma grande amiga, e ele tem mais dois melhores amigos desde a época da escola, se eu não me engano, é isso. Em determinado momento, lá, né, no seu trabalho, ele conhece o amor da vida dele, que se chama Arthur, ele vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente, mas a partir desse momento, ele resolve criar uma história pra os dois. Ah, vale lembrar aqui que ele cria essa história porque Jonas é uma pessoa que gosta muito de escrever, tem várias ideias pra ser escritou um dia e tal, escreveu seu livro e ele anda com um bloquinho, né, um caderninho onde ele anota todas as ideias, Daí né? ele anota essa ideia maravilhosa depois que ele conhece o Arthur que ele ainda não sabe o nome, que é escrever um livro uma história sobre piratas gays e esses piratas na verdade são eles dois né, que serão Isso. os protagonistas é importante frisar que ele escreveu essa história também porque Arthur era extremamente bonito, assim, gatíssimo e ele ficou doido e apesar ah, sim, de não, não conhecer, ele tipo, criou essa família <risos> maravilhosa <obcecado>. né? <risos> e aí a gente vai conhecer como é que se deu logicamente. Acredito eu, que não sei de spoiler, mas eles vão se conhecer mais pra frente, porque o é um livro é a história deles dois. Então, <risos> desculpa, mas não é spoiler, é isso. Mas mais pra frente a gente vai saber como é que eles se conheceram, não sei o que e tal, e como é que vai se dar a história deles, aí ah, não nem palavras. Como é? Como é que a pessoa define? não, não tenho o que dizer. Esse vídeo não é só pra isso. Okay. É o seguinte, eu demorei um pouco pra ler 15 dias, certo? Porque eu fiquei <risos> até tipo, meu Deus, porque eu demorei tanto, não sei o quê. Esse eu não demorei, porque assim que... resolvi saio, logo? É, não ia fazer o quê? O mesmo erro de novo. E só aí um não me arrependi, atrás. porque, novamente, a narrativa de Vito é um negócio absurdo. É muito boa, é, tipo, muito fluida. Eu não conseguia soldar o livro. Simplesmente, eu, eu preciso saber acabar esse livro hoje. <risos> É, que vai acontecer. O interessante é que ele vai escrevendo e a gente ouve ele falando, é. tipo assim, é muito ele falando, assistam os vídeos dele, é muito ele falando, é a mesma coisa dele escrevendo. E a gente vai é, se envolvendo no humor dele, que é muito característico, está tá desde 15 dias é, presente nas histórias. Só que uma coisa que eu percebi foi que apesar de escutar a voz de Vitor, ele conseguiu fazer, pelo menos pra mim, de uma forma um pouco mais madura. Não, isso. Tipo, 15 dias tem uma coisa mais bem... Mais profissional, vamos dizer assim. Não. Não é profissional, é tipo a mentalidade um A maturidade assim, do personagem é, tipo isso, tá pronto. Sabe, tipo, é muito L Perfeito, Mas pronto. você percebe Que realmente, se você comparar com o dias É de fato o um personagem mais velho isso, isso, Eu fiquei isso tipo, é... gente, como é que uma pessoa consegue Fazer isso? Uh -huh. Porque tinha tudo pra, pra cair na mesma isso E você fica tipo, gente, são personagens super bem diferentes diferente. Só que com um bem hum. Tem uma linha tênue ali <risos> Sensacional Eu, sério, eu tava, ia lendo e pensando nisso. Vai muito 15 dias por causa do humor, bem ácido, alguma coisa assim, não sei se é ácido a palavra, mas enfim. Um humor bem, muito peculiar, mas de uma maneira mais madura, não sei, é, é não sei foi exatamente isso que ele tentou fazer, inclusive pra capa, ele queria, tipo, ai, ah, não vou não vou desenhar minha capa porque meu traço não é tão, assim, nessa ah, vibe. Aí ele chamou um cara pra ficar no nível de maturidade que ele queria, mas ainda divertido, só que sério e tudo mais. Sensacional. Uma coisa muito, muito, muito, muito presente na história é a questão da família dele ser muito religiosa, Aliás, a família dele não, a mãe dele, na verdade. O pai não é muito... O pai é tipo um crápula. Você é fica razão. querendo matar aquele cara, porque ele é... Sem comentários pra é, aquele, aquele personagem. Assim, Meu Deus do céu, ]brar. chega a dar uma raiva. E a mãe dele é uma pessoa extremamente religiosa. Então a gente vai ter um preconceito ferrenho. Ferrenho e pacífico ao mesmo tempo, por parte da mãe dele. É. Do tipo, tá, tô orando por você. Vai dar certo a situação, você vai sair dessa. É, é muito doido isso, porque... É meio como se fosse uma pressão, uma, meio, sei lá, abuso psicológico. Não sei se é isso. Porque é a pessoa é. tá naquele sofrimento, só que... Meio mesmo ele não, ele não tem se assumido ainda pra família, né? Ele tem, inclusive, essa dúvida durante o livro todo. Que é uma dúvida, inclusive, que muitos jovens passam. E que essa história é realidade escrita, nua e crua, de muitas pessoas, inclusive, é. muito próximas Deixa a gente. Agora. <risos> assim, é muito interessante olhar o ponto de vista dele no sentido de que ele cresceu na igreja. Então, ele, primeiramente, se culpa por isso. Assim, uh -huh. Ele se acha errado e ele tá nesse, nesse dilema eterno. De, tipo, caramba, será que é realmente certo? Eu não sou merecedor de nada que... Eu que eu possa viver pra ser feliz Porque eu sou isso, eu sou gay E isso é errado, eu tô errado Então é muito doido você ler um livro Na primeira pessoa, que uma pessoa cresceu na igreja Tem uma mãe que tá ali martelando Enfim, é, é muito complicado isso E realmente, infelizmente A gente sabe que é a realidade de muita gente Uma coisa muito legal de ver nesse livro É o crescimento que os personagens têm Todos eles, muito disso se, se, se dá Por causa da amizade que eles criam Entre si, são amizades verdadeiras Amizades que, que, que, que se distanciam com o tempo Que se reaproximam e que os laços vão se renovando com o tempo Pra formar esses elos mais fortes Interessante ver como o papel da amizade É importante nesse livro Como ela, ela faz com que tudo fique Ele fala assim. bastante sobre isso, dessa coisa né Já que você tá meio que sendo rejeitado Por uma família, é possível você também Olhar por outro lado, você escolher pessoas Que estão ali, é muito importante a gente ter essa Rede de apoio ao redor Porque enfim, as pessoas elas se alimentam E se fortalecem, porque senão não tem como Simplesmente, quando você vê o sentimento Dele né, o sofrimento, aquela coisa, é muito difícil você passar por isso ou você conviver com isso sozinho, sem ter ninguém pra dar um conselho, sem ter ninguém pra conversar, sei lá, pra externar as coisas. Uh -huh. então. E principalmente quando ele não pode encontrar isso dentro de casa. Exatamente. É. Tem um, um, só uma observação, que na verdade, que eu, tipo, enquanto eu tava lendo, eu percebi que eu queria ler mais sobre a história, do, a história que ele tava escrevendo, dos piratas. E aí eu ficava tipo, ai, tá, não tá demorando ah, a voltar, lista, tipo né? assim, poucos capítulos sobre isso. Só que no final das contas, eu aceitei. E vi que, na verdade, não era o foco, primeiro. E, e funcionou muito bem essa história, na verdade, pra ilustrar o que tava acontecendo na vida de Jonas, né? Na vida real. Tudo que acontecia, ele retratava na história de uma maneira que ficasse mais clara, mas Tipo, como é o nome da palavra? Não sei. Ilustrativo mesmo. <risos> eu, na verdade, meu sentimento com relação a isso, ele foi bem variável. tinha umas vezes que eu ficava tipo, ah, não sei se eu queria muito. Aí depois eu, não, mas eu queria saber mais, sabe? Eu fiquei meio... Indivíduo. É, não sei. Mas no final eu acho que foi na medida certa, assim. Não, eu foi, Acho que foi, foi bem ideal. pontual a gente conhecer também. E... Por outro lado, nunca que deixou de passar pela minha cabeça que pode se transformar em livro um dia, né, Vitor? Cadê Vitor? Pois é, eu é o que vamos pra começar a escrever fantasias. Aqui. Exatamente, eu acho. Eu acho que, sim super carry on. Eu apoio. <risos> ah, queria só dizer uma coisa. Quando eu comecei a ler esse livro, tipo, 15 dias, eu amei desde, tipo, o primeiro capítulo. Agora esse não, eu fui tipo, ah, ai, livro tá divertidinho. Okay. Tá ok, minha gente. Quando foi chegando no final desse é. livro, eu não me controlava, não conseguia mais parar. é muito emocionante. Porque, já, de novo, já me arrepiando <risos> de novo. É, é, é, é, é. É isso aí, ok. <risos> Ai, que coisa emocionante. Se você já leu essa história, deixa aqui nos comentários dizendo o que é que você achou, se você gostou, tanto quanto a gente também gostou. E se você ficou interessado, porque, sério, essa recomendação agora, viu? Foi, foi top. Vocês não vão se arrepender. O, o link, inclusive, eu... tá na, na descrição <risos> pra vocês comprarem. É um pouquinho maior que 15 dias, assim, não é tão fininho, mas assim, vale muito a pena, certo? Ah, mas ele é super rápido. Não, muito Dois rápido, dias. muito rápido, real. Meu Deus do céu, vocês não vão você se arrepender. Leiam e recomendo para os seus amigos também. Inclusive, manda esse vídeo, já aproveita. Todo mundo fica conhecendo, porque, pelo amor de Deus, aqui é a literatura é. nacional de muita qualidade. Primeiríssimo. <risos> não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Isso. Uh, Em determinado momento lá, né?